Olá, rapaziada, um no mundo, começando pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas para o Canadá. Nossa, o povo já sabe que a gente tá indo embora, agora a gente pode falar das expectativas do Canadá. Pode. Né? Não é mais segredo de estado, não é mais segredo pra ninguém. Faz tempo. Faz tempo já, na verdade? Que nós estamos mudando para o Canadá, dia 5 de dezembro, estaremos saindo de São Paulo, embarcando para uma nova vida em Vancouver, né? Eu e você, você e eu, coisinha linda. E a Cissa, né? A Cissa. E a Cissa! E a Cissa! Ah. Vem cá, Cissa, vem, vem cá. vem. Vem aqui. Vem aqui. É, não assim, você não ela não quer participar. Do... expor a imagem do... Ela não, não quer expor a imagem dela, então ela não vai participar do vídeo. Então, como nós estamos indo para o Canadá, a gente vai falar hoje sobre as expectativas para o país, expectativas para Vancouver, expectativas de vida e é isso. E é isso aí, né? check out. Então fica ligado aí, check out. Então para começar, quais são as expectativas pro né, Canadá? Todo mundo fala que o Canadá é frio, né? nós fomos para Toronto esse ano para conhecer... Tá Tava um calor bem do caralho. <risos> tava muito quente. Como você pode perceber, eu estou aqui de blusa porque tá frio em São Paulo. Tá bem né? mais frio aqui do que tava em Toronto. Exatamente. Como diz o clássico do Mano Brown aí, pega ah, seu não, bombojá, cara! sua toca. <risos> Para de tamanho. Tá Porque grau. faz 10 graus em São Paulo. Eu acho que vai ser pior ainda em Vancouver, né? Porque a gente vai chegar e vai estar, tá, tipo. A gente vai chegar no auge zero graus. No, no auge do inverno. Vai estar, tá, tipo, menos 10. Não, lá não faz esse tipo de temperatura. Tá, não faz, mas a gente vai estar tá, tipo vai zero tá grau. Vai estar tá frio, tá um friozinho. Friozinho gostoso. Acho que vai estar tá um, tá é, um friozinho gostoso, né? Gostoso. Não? Não. Será? Bom, minha expectativa pro Canadá é que vai estar frio. Pra caralho. Pra caralho. Eu acho que essa é a minha primeira expectativa que a gente tem do Canadá, é que vai estar frio. Então, vocês que estão começando a acompanhar esses vídeos agora, vocês vão poder ver esse vídeo e depois vão poder ver os vídeos da gente em Vancouver, mas daqui a uns meses, e a gente vai poder desmistificar essas coisas que a gente está falando nesse vídeo. Exatamente. Né? Expectativa barra realidade, é verdade esse bilhete. <risos> É verdade esse bilhete. Então, quais são as suas expectativas para o Canadá, meu amor? O que, o que você tem de expectativa? O que você anotou no seu, no seu é, roteiro? Tem, aí? Porque vocês tem, não tem, sabem, mas a gente tem um roteiro aqui. Ó. Tem vários. Então, via... tem, o tem que, que, que tem. você tem de expectativa para o Canadá, meu amor? Eu tenho expectativa de viajar bastante dentro e fora do Canadá. Porque a gente vai estar ali partindo dos Estados Unidos, vai estar perto da Califórnia, vai estar perto, perto, perto entre do Alasca. Então... A gente vai estar perto de Seattle. Muito perto de Seattle, muito perto de São Francisco. Las Vegas. Não tão perto de Las Vegas, mas dá pra ir. Mas dá pra ir pra Las Vegas. gente é, é pra Las Vegas. <risos> mas esse era um dos motivos pelos quais eu tinha... Bastante interesse em morar no Canadá em comparação com a Austrália. Porque vai no Canadá a gente tá... Não, não no Canadá a gente tá mais próximo ali de vários destinos que eu tenho vontade de conhecer, que eu tenho vontade de visitar. E então, eu acho que vai ser interessante nesse sentido. A terceira expectativa aqui, que é a da Paula, que ela escreveu no roteiro dela, Na verdade, é todas que... todas são minhas, né? Todas porque são eu suas. Você não deu nenhuma expectativa, então. Não, eu, eu, eu, eu tenho expectativas. A única expectativa dele, que ele passou pra lista, foi que vai ser frio. Foi só. isso. Não, eu tenho expectativa, porque eu tenho expectativas profissionais. Eu tenho expectativas de que... Já, já tá aqui? Ah, já tá aí, ó. Ela colocou, tá vendo? Ah, então. Eu tenho expectativas profissionais de que a Tio vai ser uma agência muito próspera e em Vancouver também e a gente vai estar atingindo um nicho de mercado muito maior do que o nicho australiano de mercado. Exatamente. Né? Porque um, público o... diferente. um público diferente. A gente vai começar a trabalhar com universidades, trabalhar com colleges, trabalhar com... Famílias. Famílias, que é... porque é, é difícil né, trabalhar com família para ir para a Austrália, é sempre mais complicado é, a questão tem, do tem visto. Bastante é, bastante inteligência. E para o Canadá já não é tanto assim. Então a gente vai começar a trabalhar com um nicho de mercado diferente de família também. Né? Ah. Família high school, high education, tem mais Mais famílias college. e casais do que solteiros. Do que solteiros, exatamente. E, e é isso, né? Abria a Tweezy em Vancouver e talvez expandia aí, talvez pra, pra Toronto. Toronto, Calgary, né? E, enfim, spreading, é spreading out a Tweezy pelo, pelo Canadá e dominando o mundo. Bom, eu tenho a expectativa, pelo menos pelas fotos, de que Vancouver vai ser uma das cidades mais bonitas que a gente já visitou. Acho que você tava falando das suas parece. fotos. Acho que você ia não, eu tenho a expectativa de tirar muita foto da Neve. Eu tenho a expectativa de tirar muita foto, mas eu nem. nem Nessa lista Porque isso não é só expectativa Isso é realidade Isso vai acontecer ah, ah, é. Você já arrumou um fotógrafo lá? Você <risos> É Então Mas eu tenho a expectativa De que Vancouver vai ser Uma cidade Uma das cidades mais bonitas Que a gente já visitou Eu cheguei a comentar Que a Nova Zelândia Era um dos lugares mais lindos Que eu já visitei E aí a gente recebeu Alguns comentários falando Espera que Aquele, aquele lado ali do Canadá é mais bonito do que a Nova Zelândia. Será então... que é mais bonito que Queenstown? Estou ansiosa para conhecer. Vamos aguardar aí. A gente vai mostrar tudo para vocês aqui nesse canal. Né? Se você Beleza. é novo aqui nesse canal, sim. A gente está se mudando para Vancouver e a gente nunca visitou Vancouver. A mas... gente está se mudando para gente, Vancouver. Gente, estamos. Nossa senhora, nós estamos nos mudando. Nós, a gente estamos. A gente... <risos> você, você colocou que você não tem expectativa é, de fazer... não. Melhor. De expectativas. Aí, vamos lá. Expect expectativa barra realidade. Como a gente já morou na Austrália, como nós já moramos na Austrália... Não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil, meninas. É... A gente tem uma noção real do que é morar no exterior. E antes de morar na Austrália, eu tinha a expectativa de que eu teria muitos amigos gringos, entendeu? Faria amizade com as, com as australianas e tudo mais. Depois que você vive com essas pessoas, você percebe que a cultura não bate, que não é a mesma coisa ter amizade com pra brasileiro você. e amizade com o gringo. Então, ah, já, não, é agora, dessa vez, né? Como já temos muitas, muita experiência morando fora, eu não tenho expectativa de me integrar tanto na cultura, sabe? Porque eu já sei que não é assim que funciona. eu não tenho essa expectativa. Se, se tiver legal, se não tiver também, tá legal. Mas você prefere fazer amizade com gringo ou com brasileiro? Brasileiro, meu mesmo. Sério mesmo? Sim. É que brasileiro é aquele negócio, né? Você, você vai falar do Silvio Santos, por exemplo, só o brasileiro Ninguém sabe vai, Silvio mesmo. Você vai falar não, do Mr. Cat Só o brasileiro Os as nossas piadas, ninguém não tem é, como. É, você vai virar pro gringo e falar assim, It is true this note. Ele não vai entender que é verdade esse bilhete, é entendeu? É verdade esse bilhete. Então, entendeu? Ele não vai é... entender a, a, a piada, os né? Os nossos memes são muito maravilhosos, e você não tem como usar esses memes com as pessoas que não fazem parte da sua cultura. Então, eu não tenho expectativas as expectativas que eu tinha antes, de fazer amizade, com brinco etc. Não tem problema se não fizer, se fizer tá legal, se não fizer não tem problema. Legal. Uma grande expectativa que eu tenho é que desde, desde muito moleque, eu sempre me mudei muito de lugar pra lugar, tá? Então, isso não diferenciou na Austrália. A gente morou em, sei lá, seis, sete bairros diferentes ao longo desses quatro anos morando em Brisbane. E Muitos endereços. Muitos endereços. É, é um saco, eu odeio fazer mudança. Vocês já devem ter visto no canal da Paula. <risos> mudança mesmo. Eu arrumando móvel, eu montando móvel, fazendo mudança, ah, arrumando de novo, montando de novo, nossa senhora, eu acho muito, muito chato, então uma das minhas grandes expectativas é poder fazer uma coisa chamada settle down, pra quem não sabe o que é settle down, é tipo, ficar de boa, é, tipo, simplesmente parar de se, se mudar de E se estabilizar, se estabilizar em algum lugar é tipo me estabilizar eu quero, eu quero comprar um apartamento em vancouver talvez Nossa, eu quero ficar isso, por lá adorei, é sim. eu quero comprar sim, eu quero sim, comprar sim. uma sim. casa eu quero comprar um apartamento sei lá eu quero ficar por lá eu quero eu quero parar de me mudar eu vou pegar o um endereço e vou ficar nesse endereço por Sá anos lugar e saber que você vai ficar por ali por um certo tempo. Isso. Não necessariamente ter aquela, aquela ansiedade de saber que daqui a pouco você vai se mudar. Exato. Porque exato. seis meses passam muito rápido. Poder comprar as coisas e saber que eu não vou precisar me desfazer delas depois porque eu não tô indo embora daquele lugar. Tipo assim, eu comprei um violão na Austrália. Eu não ia trazer meu violão pra cá. É, né? a gente, come... um a jogo a gente de comprava luzes. coisas sabendo... Que aquelas coisas não iam embora com a gente. Exato. E pra mim foi muito sofrido quando a gente foi embora de Brisbane justamente porque as coisas começaram a ir embora. Amigado, e eu sou favor. eu sou muito apegada com as coisas. Então eu espero que a gente possa settle down finalmente. No... Adotar um pato? Ah, um gato. <risos> <risos> eu adotar um pato. O que você quer fazer com um pato? Ai, tá, é Ai. <risos> Uma expectativa que eu tenho também é, pro Canadá, que não tem necessariamente a ver com o Canadá, mas sim com o fato de que a gente pretende. Não continuar se mudando e etc É poder ter pets Então a gente vai ter a Cissa Que já está aqui com a gente E eu tenho muita vontade de adotar um gato Então não é um pato Então é então é uma coisa que a gente não tinha como fazer na Austrália Porque não sabia se ia ficar lá, se não ia Se ia embora, o que ia fazer com os bichos Então agora eu acho que é o momento De aumentar a família Ai que Nós bonitinha Canadá vamos pro Canadá Ai, vamos pro... Vamos pro... Não, nem, nem tá aparecendo ela A senhora aqui é. Que fofa. Né, bebê? Vamos pro Canadá? Vai. E você não quer adotar um pato? Não. Um pato é legal, assim. Você vai de é um pato. Vamos adotar um urso. A gente quer aprender a esquiar também. Porque Sim. A gente teve uma péssima experiência na Nova Zelândia. Com o snowboarding. Porque a gente tentou andar de snowboard. Se vocês forem Era nos vídeos difícil. antigos, vocês vão ver que a gente desceu de snowboard fazendo eskibunda. Snowbunda. Gente... <risos> snowbunda. A gente fez snowbunda na Nova Zelândia, porque a gente não sabia pilotar Porque aquele snowboard. Porque a gente foi hashtag pobrão, a gente não quis pagar as aulas. É, a gente não quis pagar as aulas e a gente foi... Porque falou, ah, era assim, o aluguel era 100 dólares e o aluguel mais a aula era 200. 250. A gente não quis pagar e aí é. não, não conseguimos. Não aí roubou. a gente falou, ah, tudo bem, então vamos tentar descer e aí não deu certo de a gente descer um e a gente fez snowboard. Feio total, é. É, então a gente quer aprender a esquiar. É, porque depois a gente ficou sabendo que aparentemente o esqui é muito mais fácil do que, o, do que o snowboard, então a gente vai tentar. Exato, então essa é uma expectativa também. Outra expectativa que eu tenho, não sei se vai rolar, mas eu queria muito aprender a falar francês. A gente não vai morar na parte francesa do Canadá. É, daqui a pouco vem é. a galera comentar. Não, eu tô francês, velho. Eu é, vou ler Não é por isso, é porque eu tenho vontade de aprender um outro idioma e aí meio que o espanhol não conta. Então acho que o francês. Por isso o espanhol não conta? Ah, o espanhol não conta. O espanhol dá pra entender. Ah, você fala espanhol agora? Não, eu não falo, ah, mas tá. eu entendo. Não compreende nada, não compreende um culo, comprendo, que não compreende, compreende nada. Compreendo tudo. Ah, que compreende o culo. <risos> E a última expectativa que eu tenho é aproveitar mais as atividades é, ao ar livre, que Vancouver é uma cidade onde as pessoas aproveitam muito as atividades ao ar livre, mesmo com a chuva. Mesmo com a chuva, eu ia falar isso? Porque chove pra caramba. O pessoal vai pra montanha, vai fazer trilha, vai fazer coisas interessantes, como parece ser um lugar muito bonito, eu tenho a expectativa de aproveitar a vida outside, porque eu acho que assim, como chove muito... Assim que faz um solzinho, tô todo mundo desesperado pra Me sair, entendeu? tá louco, entendeu? indo pra praia. Então, fez um solzinho, corre pra montanha, corre pra praia, entendeu? Então acho que a gente é. vai, vai acabar sendo se sentindo obrigado a aproveitar o sol, porque ele não é tão comum, entendeu? Olha, se você tá assistindo esse vídeo em julho de 2019, sei lá, você vai achar esse vídeo e vai dar muita risada, porque eu vou acabar fazendo nada disso, eu vou <risos> Eu vou ficar no escritório o dia inteiro trabalhando, porque é o que eu faço. Quando, se tiver sol ou se tiver chovendo não vai nem ver, na verdade. Eu não vou nem dar ver de se de vai casa. estar sol, se vai estar chovendo. Porque em Brisbane eu fazia 280 dias de sol e eu ia ficar dentro do escritório. Então, é né? Verdade. Então se você está assistindo esse vídeo em julho de 2019, pode dar risada na nossa cara, porque a expectativa foi por água abaixo. Né? Se você está Porém, assistindo vai ter esse assista. vídeo e você mora em Vancouver Comenta aí se alguma dessas é expectativas você tinha e deixou de ter quando. Chegou e quais aqui? eram as suas expectativas antes de mudar para o Canadá? Não só, não só em Vancouver, mas para qualquer outra cidade do Canadá Quais eram as suas expectativas? Comenta aqui para a gente que a gente quer saber, né? Exatamente. Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo Comenta, curte, compartilha E se inscreve no canal Se inscreve no é? canal e assista os outros vídeos assista do especial de setembro vídeos. a gente falou sobre o nosso visto no Canadá a gente falou sobre várias coisas. A gente falou falar sobre falar muita também. coisa bacana. E esse canal agora vai ser voltado também para o Canadá, então a gente tá indo lá para lá, também indo lá para lá, lá para lá. Lá, pra... lá. É, isso. Estamos indo lá para lá. Então a gente tá indo lá para lá pro Canadá e a gente vai fazer um monte Muito de bom. vídeo bacana lá para lá pro Canadá. Nós estamos indo lá para lá pro Canadá, Nossa, como já dizia o Mano Brown, Brown Capão é. Redondo, pode pá. Aí, ó. Tá vendo, aqui, ó, já sou pá. Aqui, ó, faz 10 graus em São Paulo, tal. Eu já tô aqui, O mano Brown, tá ligado? Yes. <risos> Hoje eu tô que tô. Tá Então bem. é isso, pessoal. <risos> Se você quer fazer intercâmbio também, manda um e-mail pra gente no info.com e a gente vai mandar todos vocês lá pra Vancouver também, beleza? Beijo da última pra vocês. Beijo. E, e até o próximo vídeo. Tchau.